Qual concurso que você passou e a sua preparação? Então, o um concurso que eu passei foi a EBSER, né, do edital de 2019, é, pela banca IBFC. Assim, eu particularmente não acho uma banca assim tão difícil, né, tão, tão desafiadora. A IBCE é um órgão que eu queria muito estar trabalhando, então sempre fiquei de olho assim, nas notícias sobre a IBC, né? Aí até mesmo por Psicologia Nova já começou a adicionar, já mostrar algumas notícias de quando ia surgir né? ah, o edital do concurso, eu já comecei a me preparar um pouco antes do edital, né? edital, em dezembro, se, eu não, falho, se eu não me engano, né? e eu comecei a estudar a partir daí. Né? Então a minha preparação eu estudava o quê? Seis dias na semana só não estudava tentava não estudar no domingo né que eu estudo todos os dias cursando com trabalho né e essas coisas da vida então estudava sei lá 41 horas assim de teoria e o resto era tudo exercícios né eu tentei abarcar todo o edital o máximo possível assim foi eu que já estava nesse ritmo também eu não comecei a estudar para essa banca em assim, específico já eu estou estudando desde sempre, assim eu tô, é, é muito contínua a coisa, né? E foi assim a minha preparação, né? E a sua trajetória, a reprovação, por que começou a estudar? Então, eu comecei a estudar para concurso, foi mais ou menos em meados de 2015, né? Quando começou essa, essa crise... Toda, eu tava pensando que a iniciativa privada estava muito ruim, né? Até então. Eu nunca sequer passar pela minha cabeça dar pro concurso. Algumas pessoas falavam assim, ah, é, isso dá para concurso, mas... mas assim, quando eu me formei na época eu não precisava tanto, assim, né? Não, não achei que precisava tanto. Aí quando foi, começou essa crise toda, 2014-2015, aí eu pensei assim, olha, eu já comecei a pensar, olha, cara, olha seguinte. Pelo jeito que está indo a iniciativa privada, não vai me dar tanta segurança. A questão pela carreira, subir na carreira, essas coisas, muito estática. Aí eu comecei a olhar para o concurso público com os olhos. Né? No início foi muito complicado. Né? Assim, até é até engraçado falar que eu comecei estudando, não foi para psicologia. Foi para outras áreas, estava muito solto assim. Né? Até que. Uh... Começou a, estru... Aí começou a ver o concurso do Bombeiro, né? Eu acho que foi mais. Aí, lá para 2016, veio o concurso do Bombeiro, né? O CBMDF. Aí foi que comecei a me interessar. Aí, comecei a falar, não, acho que eu. Aí comecei a pensar um pouco, ver se eu comecei algumas pessoas ainda. Não, eu acho que eu... é mais fácil começar na minha área, né? Depois, se eu quiser, passo para outra, né? que a concorrência é. ser menor, né? Assim, tem menos vagas, mas a concorrência também é menor. Eu comecei a me preparar mais intensamente pelo bombeiro. Passei na prova, né, mas porém não classifiquei. Tirei foi 66,90, foi o primeiro concurso que eu passei, porém não classifiquei. Né? Fiquei muito triste, chorei horrores. Né? Foi um concurso que eu queria muito, muito mesmo e não deu. Assim, aí também tem outras reprovações também, que eu não consegui passar legal, é, por exemplo, a Terra Cap também foi isso também não foi legal, não foi bacana. O EBSER de 2018 pelo CESP, né? Fiquei muito nervoso na prova e tal. Também, eu também não passei, né? Mas, daí em diante, né? Mais ou menos, aí eu já comecei a, a, a passar nos... Na, na, comecei a, aí eu conheci o, o Psicologia Nova. né, Foi mais ou menos em 2017. Aí que as coisas mudaram mesmo, né? Aí... Do, do bombeiro em diante, aí sim, eu comecei a estudar cada vez mais, cada vez mais intenso, né, que até então, eu estava aqui, eu estava ali, bem vacabundo mesmo, né? <risos> confesso, mas daí em diante, aí eu comecei a pegar firme, eu comecei a acordar cedo, aí eu comecei a, a, a pegar, o estudar para concurso um como profissão. E como a psicologia nova te ajudou? É, eu... Eu estava estudando para um, um outro curso um outro, um preparatório, né? eu nem sei se existe mais ainda, e assim, eu gostava dos professores, gostava das aulas, só que quando eu ia fazer exercícios, eu ia fazer algumas provas, eu não ia bem. E eu estudava bem já, nessa época eu já estudava, estudava bem para o CBMDF, né? o Bombeiro, já estudava bem. Eu falei, gente, mas o que é está que faltando? Pegava lá, revisava, via as provas e não dava certo. O que que tá acontecendo? Né? Aí tá. Aí teve, a, aí teve a, a, a, a, fase do, a prova do bombeiro, né? que eu não conseguia adiante. Aí depois teve o Hemocentro. Né? Aí eu ainda me preparando para pel, esse antigo preparatório para concurso, né? Ainda fui pelo Hemocentro. Consegui a Hemocentro, eu fiquei em 43º, se eu não me engano. Mas eu não fui pra frente porque eu, eu, eu, é aquela coisa, eu me preparei bem pra psicologia, mas eu negligenciei uh, a matéria básica. Então, eu tô aqui pro emocentro, eu acertei só uma de, de português. Aí eu não reprovei. Eu não reprovei, mas também não me colocou pra frente. Aí ficou por isso mesmo emocentro. Hemocentro. Aí, mas foi no preparatório do Emocentro que eu, que eu vi um carnaval de questões que o professor Alisson tava mostrando, né, sobre psicologia organizacional. Aí eu fui vendo, né? Aí eu gostei muito. Poxa, que legal isso. Aí teve um concurso, foi do TJ, não sei qual TJ que foi, se não foi TJ, não foi Sergipe. Foi Alagoas, não foi. Aí o professor Alice falou assim: gente, vamos dar só esse cara aqui, que eu tenho certeza que vai cair umas 5, 6 questões desse cara, que foram 50 questões. Aí eu pensei: pô, exagero, né? Mas eu não fiz essa prova, né? Meu estado. Aí quando eu fui pegar essa prova pra fazer, caiu as seis questões do autor que o professor Alisson falou que ia cair. Eu falei, caraca, ele sabe, esse cara sabe das coisas. Aí eu fui, já comecei a me preparar para o Psicologia Nova, aí começou a sair, Foi para CLDF. Aí eu, não, agora já vou me preparar para CLDF, aí eu fui peguei o pacote da CLDF, porque eu fiquei em sétimo. Aí eu comecei a estudar pro CLDF. Comecei a estudar, aí eu comecei a pegar as matérias, aí eu comecei a fazer as questões. Aí eu comecei a acertar o material, aí eu descobri o que estava que faltando, o que faltava na minha preparação para o CBMDF. O material que eu estudava não coincidia com, com o que a banca estava pedindo. Então os professores do, do antigo concurso, eles davam eram excelentes aulas, eram, eram. Mas não dava aquela, aquela substância assim, para você fazer as provas. O material deles não era compatível com o que os concursos estavam pedindo. Aí a psicologia nova foi diferente, foi novo, foi novo nisso, permite trocar trocadilho, justamente nesse quesito. Porque o que você estudava é o que caia nas provas. Aí me deu direcionamento, aí me deu o que eu precisava. Aí daí então eu só comecei a passar. Aí eu só comecei a passar. Aí teve o da Seneago, que, eu, que eu fiquei em 15º. Teve o da PMDE, PMMG, né? que eu fiquei em primeiro lugar, que foi, assim, foi outro concurso que eu fiquei muito bom, mas porém, falando de reprovação, eu, não, eu reprovei no TAF, eu passei mal no TAF, né? Coisas de concurso, mas já está superado isso também. Mas em termos de prova teórica, eu comecei a... A, a prova teórica na prova específica, mas eu comecei a passar e a EBCR agora foi... Foi consequência disso, né? Dessa preparação intensiva, né? E como você fez para não desistir? Então, como é que eu digo? Essa foi... Já teve vários momentos que eu já pensei em desistir. Porque estudar para concurso é aquele tipo de coisa. É, eu, no início eu, comecei, eu coloquei assim, não, eu quero passar no concurso, eu quero estudar até tanto, eu quero passar até tanto. Só que aí, essa crise financeira, concurso, eu aprendi com o curso também, ter um quê de sorte também, né ter um pouco de, assim, ter... Essa questão do... a condição do país também é uma coisa muito complicada também, né? Então eu, eu comecei a entender que eu não precisava só passar na prova, uma série de coisas precisava acontecer também. E eu pensava assim, não, gente, não vai dar certo, esse negócio não é pra mim, não tá acontecendo. e Crise financeira, essas coisas todas. Aí eu pensei, não, não vou estudar para o concurso. Eu não vou estudar mais. Aí eu parava, sentava. Tá, mas eu não vou estudar, vou fazer o quê? Vou ficar aqui assistindo filme? Vou ficar, fazer o quê? Dá, aí que não vai melhorar mesmo. Aí dez minutos depois eu ia lá e voltava. Emburrado. Mas voltava a estudar. Aí depois começava a estudar, começava a me interagir ali com as questões, que eu amo, amo fazer questões. Eu acho que um segredo para você fazer, passar em concurso é você amar fazer questões. Aí eu... Aí eu pensava assim, gente, se eu não estudar pouco com você, aí que as coisas não vão mudar mesmo. E eu comecei, eu comecei, assim, também eu, a disciplina também conta muito a meu favor. Aí, conversando também com a minha esposa, com o meu pai, com a minha mãe, né? Aí eles realmente me davam, me davam força, acredita, né? Sei que é difícil, mas e se não estudar, aí que você não passa mesmo. Eu falei, é, é verdade. Aí, começou a acontecer uma coisa muito interessante. Aí o curso dá para concurso passou a ser terapêutico para mim. Então, eu estudo seis vezes por semana, até hoje. Hoje, hoje, mesmo com o resultado da EBC, da, da da eu, ainda, eu ainda continuo estudando, não parei ainda. Então, nesse momento de 40 que a gente está passando, o momento que eu não estou trabalhando, não estou treinando, eu estou estudando. Menos intensidade, claro, né? Porque, assim, depois de um tempo você já não precisa estar como antes. E o continu... que me ajudou a motivar muito mesmo, eu falei assim, não. Quando eu comecei a passar na prova, comecei a ter resultado, eu comecei não, então é possível. Porque quando eu comecei, eu pensei, gente, será que eu posso? Será que eu consigo? Será que eu dou conta? A gente tem essa questão, né? Mas depois você vai fazendo as provas, você vai vendo outras pessoas que passaram pela mesma coisa que você, você caraca, é possível. Aí hoje eu estou aqui dando essa entrevista, eu pensei, caraca. Eu já vi gente fazendo isso e hoje eu estou fazendo. Então, olha como é possível, como isso, isso é bacana. Você, quando você olha para trás assim, você pensa, caramba, e se eu não tivesse feito aquilo ali? Né? Se eu não tivesse estudado aquele dia, o que é teria sido de mim hoje? Né? Então, muita gente começou estudando comigo, hoje já não estuda mais. né? Enfim, é por outras questões também, né? não é só porque é difícil, mas porque... Mudou os objetivos, plano de vida, né? É isso. Então o que me ajudou a me motivar mesmo também é eu ver os meus resultados e ter a família que eu tenho, a esposa que eu tenho. Isso ajudou muito mesmo. Que mensagem você deixa para quem está começando? Olha... Não esperava por essa. Acho que você tem que acreditar no seu potencial. Acima de tudo. Se você tiver desistir, eu até entendo, né? Desisto. Não é pra mim, não é o que eu quero Não é o que Não é compatível comigo Ok, tudo bem Mas não desisto porque é difícil porque Se você não estudar, não se empenhar Nunca vai deixar de ser Não, vai ser sempre difícil, mas Nunca vai deixar de ser muito difícil A gente vai conseguindo com o tempo a gente vai vendo que a gente vai conseguindo, a gente já consegue já até prever, assim. Hoje a gente tá no cabeçalho da questão. Ah, eu já até sei o que vai perguntar. E tá lá a resposta. É? E você vai fazendo isso. Sabe? Então é muito legal a gente ver, assim. Gente... Puxa, meu esforço não foi em vão. Teve, a... Teve a previdura de Unaí que eu também consegui também. Fiquei, Fiquei insisto é? Então, se falando de resultados, também atropelando um pouquinho também. Então, assim... A gente vai vendo que a gente vai vai passando vai conseguindo. A gente E tem outra coisa também, quando a gente estuda para concurso, outra coisa que mudou minha mentalidade também é não estudar para passar, é até passar. É fazer do concurso, do estudo também, porque uma coisa que você nunca vai se arrepender é de estudar. Nunca, isso nunca vai acontecer com você, você não vai se arrepender. Porque estudar para concurso me ajudou como pessoa, me ajudou como cidadão, como profissional com um psicólogo, na minha prática profissional é muito diferente de quando antes eu estava para o concurso, é muito mais aprofundado. Então a mensagem que eu deixo para, para quem está querendo começar agora, primeiro, você precisa acreditar em você e se dá tempo, as coisas não vão vir assim, estrava, o concurso é uma coisa muito dinâmica, muda muito, então é uma coisa que vai vir com o tempo, tá? Então o que eu aconselho acima de tudo é ter continuidade, aprenda a dar continuidade, Tenha disciplina, Uh, disciplina é a... É, de né? Disciplina é a liberdade Todo dia Nem que seja duas horas Sabe, você vai estudando E você vai vendo ali Você vai dando continuidade Mais importante, dando continuidade Poxa, não fui bem hoje Mas daqui a um mês você vai ver que você já superou aquela matéria Já superou aquela disciplina Então eu acho que dar continuidade E estudar a, Além de passar estudar pra vida É uma coisa que vai te ajudar muito, sabe, e assim, eu acredito que mesmo passando RBC, nem né? mesmo assumindo o carro quando saí em fim a nomeação tão sonhada, eu acredito que ainda vou continuar estudando, porque eu, é, eu peguei isso para minha vida.